Galera, olha só o que chegou aqui. Finalmente agora eu tenho todos os canais de esporte liberados. Maravilha. É, chamada TV Box. Ele vem com dois cabinhos aqui, bem fácil de conectar. Em qualquer TV ele funciona. TV a é tubo, slim, qualquer tipo de televisão. Com ele eu consigo assistir qualquer futebol, qualquer jogo de futebol. Seja campeonato internacional, nacional. São todos os canais liberados. Além disso, ele tem mais de dois mil canais, cara. De filmes e séries liberados. Para você aproveitar essa quarentena aí, né? Sem pagar mensalidade. Para essas empresas aí, né? Que cobram o olho da cara, praticamente, a coisa que a gente tem, né? Eu achei, sinceramente, é... eu achei que não ia funcionar, mas eu me surpreendi. Chegou aqui, funcionou na hora. Já pegou todos os canais. Chegou super rápido aqui em São Paulo, beleza? É... Funciona muito bem e é incrível. É só clicar aqui em Saiba Mais que você vai ser redirecionado para o site oficial, né? É o único site que funciona. Tá? Tem muita gente reclamando de outros sites aí, mas são pirateados, né? Esse site é oficial, então clica aqui em Saiba Mais para conhecer agora.